Okay. eu li com muito prazer e espanto o seu livro, Azira está morta. Eu, eu falo espanto porque aquilo era tudo real, né? do jeito que você conta, eu não acredito que você não foi fazer pesquisa dentro da comunidade de, Agudar, de Lagos, é, Benin, Guidá, Porto Novo, Cotonou, é, Lomé e tudo isso porque você conseguiu pegar aquela história né da comunidade agudá, a sua endogamia as suas relações endogamas as suas é, até as, o seu fechamento entre si né? e do jeito que você descreve é, Tocumbo Street é, Campus Square Estou naqueles lugares, casa d'água, do jeito que você descobri, ninguém acreditaria que você não foi. Então, para mim, não, você é 10, você é, é uma escritora talentosa mesmo, que sabe né, fazer um, quer dizer, um, uma história virar algo real, palpável. E eu gostaria que um dia você pudesse ir para conhecer esses lugares e até interagir com ou alguns é, remanescentes né, dessa história que ainda permanecem lá. Mas parabéns, viu? Eu acho uma maravilha. E como é que seus alunos na universidade? Você está usando o livro? Estou usando o livro na pós-graduação de estudos afro-latino-americanos -afro, afro que eu estou dando lá. Aí temos mestrado e doutorado e eu tenho agora é, um doutorado e dois é, mestrandos que estão trabalhando. E eu, eu uso essa obra para fazer aquela ponte, África Diáspora. Né, para mostrar porque é, após a leitura do fluxo e refluxo de PRVG, eles conseguem pegar a partir do seu texto, as ilhas está morta, a prática como aquilo mesmo deu, que, que não foi nenhuma, nenhum fluxo e refluxo organizado com apoio e tudo, do jeito que as pessoas tendem a pensar, mas que foi um fluxo e refluxo mesmo de protagonismo próprio, dessa própria comunidade. A auxílio foi para a África de conta própria, com o apoio da família dela, e também teve sempre aquelas dúvidas, aqueles receios, será que ela será bem recebida, será que ela vai conseguir se integrar à sociedade africana, os conflitos que tiveram, as... aquilo tudo, os alunos Adoro, porque inclusive estão redescobrindo ah, uma parte importante da história, das relações eh, África-diáspora, principalmente Brasil-Nigéria, através dessa obra, a Zira está morta. Qual é a universidade tá? que você está trabalhando? É aqui? a Universidade em meaulo na Nigéria, é a minha universidade. Muito e hoje bem. eu sou o diretor do estudo. Instituto de Estudos Culturais da Universidade, que faz é, intercâmbios e, assim, essa reaproximação mesmo, estreitando laços com a diáspora. Então, o seu trabalho, que se dialoga muito com o que a gente faz lá. Por isso que, na, na primeira oportunidade que surgir, eu vou querer te convidar para dar uma palestra para a gente. Muita força para você muito e obrigada, bom sucesso Félix, nos seus textos. Muito, muito Espero obrigado. que a gente possa ter mais muito. livros assim tão originais muito. e tão, tão especiais né, no futuro da, da sua grande mesa de, de produção. Muito Parabéns, obrigada, né? querido. Muito, muito obrigada, Félix.